E hoje eu estou aqui com a votação Eu peço muita ajuda de vocês No meu canal e Se inscreve no meu canal, ativa o sininho Porque eu estou precisando de uma ajuda Então já tá a votação, já está no link meu número é 4913 Então é isso gente Vota em mim, eu peço muita ajuda De vocês, que vocês estão fazendo isso Para mim